Olá, sou João da Silva, professor do Departamento de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Santa Maria Campus Frederico Westphalen e estou aqui para falar um pouco sobre a plataforma Alimento de Origem, que foi desenvolvida em parceria com a ADMAL, Agência de Desenvolvimento Médio do Uruguai, eh, com sede aqui em Frederico Westphalen e que tem sido parceira da Universidade para elaboração e execução de projetos eh, desde sua fundação em 2013. A Plataforma Alimento de Origem foi desenvolvida com base em estudos eh, realizados no arranjo produtivo local aqui da região e também para atender a legislação vigente, que é no caso da raciabilidade de produtos de origem eh, vegetal. Eh, a plataforma conta com três módulos atualmente. O módulo SIM Digital, que atende eh, as regras de negócio da inspeção e formalização de agroindústrias, de produtos de origem animal, é, o módulo rastreabilidade que atende todas é, as necessidades é, da, da, da, do cadastramento e rastreamento de produtos é, de produtos é, de origem vegetal, é, onde os produtores podem criar lá os seus cadernos de campo, podem gerar as suas etiquetas, fazer as suas expedições, enfim todos os procedimentos eh, necessários para o atendimento da legislação. E o módulo vitrine, eh, que é o módulo onde os produtores, as agroindústrias, podem utilizar eh, para criar seu catálogo de produtos que ficam disponíveis eh, na internet para os consumidores acessarem. A gente sempre é, buscou é, disponibilizar uma, uma forma de comercialização dos produtos da agricultura familiar via internet. E com, o, com a pandemia agora do coronavírus, com essa necessidade de diminuir o, o, o fluxo de pessoas, é, com a necessidade de isolamento, é, enfim, com todas essas dificuldades causadas é, no Brasil e no mundo pela, pela pandemia, é, resolvemos intensificar aí o desenvolvimento. E disponibilizamos nessa semana uma nova funcionalidade que são as centrais de comercialização onde as associações e cooperativas podem disponibilizar seus produtos para a venda via internet. E, nesse sentido é, estabelecemos uma parceria com a Cooperbio, uma cooperativa é, aqui da região do Médio Uruguai, no município de Seberi é, e lançamos é, o projeto Feira em Casa Agora a feira é em casa, né? é, onde a cooperativa disponibilizou seus produtos na plataforma e já podem ser adquiridos por, é, pelos consumidores. A princípio, a cooperativa realizará a entrega em três municípios aqui da região, município da Federico Westphalen, Seberia e do Sul do Sul, mas a ideia é ampliar é, a quantidade de municípios e também a quantidade de produtos. É, sentimos a necessidade de fazer esse lançamento é, rápido em função do contexto, mas a ideia é continuar trabalhando nos próximos dias, é, a, melhorando aí as funcionalidades do sistema e também é, auxiliando as cooperativas é, é, que desejam é, comercializar seus produtos via internet é, para que é, consigam é, manter é, os, os produtos dos seus associados é, no comércio e também é, para que os consumidores tenham essa comodidade de adquirir os, os produtos é, sem sair de casa. Nós convidamos todos a conhecer um pouco mais é, do, do projeto na prática, acessando a plataforma através do endereço alimentodeorigem.com.br. É, os uh, residentes em Frederico, Seberi e Coração do Sul já podem realizar seus pedidos. A Cooperville está fazendo as, as entregas inicialmente, é, entregas semanais, todas as sextas-feiras. Então você pode fazer seu pedido a, até na quarta-feira. Se você fizer o pedido até na quarta-feira, você receberá na comunidade de sua casa é, na sexta-feira. Então, essa é uma, uma nova funcionalidade aí é uma experiência que a gente está realizando aqui na, na região. É sempre no intuito de é, auxiliar os produtores, as cooperativas, as associações. É, e, obviamente, é, contribuir para o desenvolvimento regional. Ficamos à disposição. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica será bem-vinda. Um abraço e até mais.